Vem cá, vai fazer a prova do bombeiro do estado do Rio de Janeiro E tá perdidão em RLM? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda A essa aula onde eu vou te ensinar RLM para passar no concurso do bombeiro do estado do Rio de Janeiro É isso mesmo, de uma forma rápida e simples eu vou te ensinar RLM para o concurso do CBmerge. Eu sei que você já está aí com aquela famosa pulguinha, né? Aquela pulguinha atrás da orelha. Mas, Marcão, isso é possível? <risos> Mas isso é possível, Marcão? Passar no concurso do bombeiro, gabaritar RLM no concurso do bombeiro? Família, é totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tríade do método MPP, como a nossa aluna Maria Alice teve. Olha o que aconteceu com a Maria Alice. Vamos lá. Ela seguiu o método e olha o que aconteceu com ela. Vamos lá. Se liga na parada. Ó. Pega a visão. Ó. Das 10 questões da prova do concurso que eu passei, eu acertei 8. E só não acertei as 10, porque não li direito. Eu saí da prova e tinha a impressão de ter gabaritado, porque estava muito confiante, porque segui o método, e hoje estou aqui concursada. Maria Alice. Então, família, eu já estou mentalizando isso aqui para você. Legal? Se você seguir o passo a passo Se você seguir a tríade do método MPP Muito em breve eu estarei aqui lendo o seu depoimento Então a ideia é simples Apenas siga o método Legal? Se você seguir o método Você vai ter o mesmo resultado que a Maria Alice Mas Marcão, o que é a tríade do método MPP? Pô, eu quero até seguir esse método Mas que parada é essa? Tríade do método MPP Vamos lá, o que seria a tríade do método MPP, família? Tá aqui, ó. Já tá tudo aí no material. Por isso, a importância, né? Baixe o material da aula. Já tá tudo aí no material. Ó. São três simples técnicas, preste atenção, que regem o nosso método e te ensinam a sair do zero ao gabarito, né? Nessas matérias do CBMERG, em apenas oito semanas, mesmo que você não tenha base ou bloqueio nelas. Então, oito semanas, mas você pode reduzir isso, né? Esse tempo, tudo depende de você, tudo depende da sua carga horária ali de estudos, né? O nosso cronograma, né, que a gente vai, que a gente fornece, né, no curso, temos um cronograma lá bonitinho para você, só que esse cronograma é em oito semanas, para você fechar em oito semanas. Mas se você der um gás né, maior, aumentar a sua carga horária de estudos, você consegue, com certeza, fechar em menos tempo. Legal? Então, o método funciona, mas tudo depende de você. Tudo depende né, da sua dedicação, da sua disciplina. Ah, Marcão, por que, que o método funciona? Por causa dessas três técnicas. É, tá aqui ó primeira segunda e terceira cada uma dessas técnicas tem uma função tem uma finalidade dentro do método então se liga na parada ó. primeira técnica do método mpp é o método dos 50 ou o método das marcações para que que serve o método dos 50 para que que serve a primeira técnica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 Beleza, pô, Marcão, já sei interpretar, já sei interpretar. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí o próximo passo é resolver. Aí entra a segunda técnica, técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender a resolver as questões. Você vai aprender aqui os macetes, né? as malandragens de prova. E o que, que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Então, é muito exercício. No nosso curso, tem muito exercício. Então, não tem como. Se você seguir ali o processo, se você não pular as etapas, num curto prazo de tempo, você já vai estar resolvendo as questões sozinho. É certo. E vai ter, obviamente, o mesmo resultado que a Maria Alice. Estudar, revisar e exercitar. Então, é um processo. Então, você seguindo ali o processo, né? você cumprindo ali a missão, você vai chegar lá. Em um curto prazo de tempo, você já vai estar acertando 80% ou mais das questões. E a terceira técnica, Marcão? Pô, já sei interpretar, já sei resolver. Pô, tô no céu. Good vibes. Pô, não preciso de mais nada. Cara, terceira técnica. É o que nós brincamos, né? Nós brincamos com os alunos, né? Brincamos aqui nas nossas aulas. É a cereja do bolo. É o nosso diferencial. Técnica 2080. O que, que significa isso? 20% de teoria e 80% de exercício. Então, no nosso curso, né, é 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que o aluno aprende, por isso que o aluno aqui gabarita as provas. E você seguindo né, as três técnicas, você vai chegar no seu objetivo, que é a sua a aprovação. Mas para chegar no topo, tem que seguir o método. Legal? Agora que você já conhece a tríade do método MPP, vamos brincar um pouquinho. Vamos aplicar e aprender com o método MPP. Agora você vai ter uma degustação. Você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para os nossos alunos do curso do Bombeiro. Então vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Agora está valendo. Presta atenção. hein. Simbora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 Olhando aqui as opções, qual seria o gabarito? Letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, apenas siga o método. Prova é assim. É assim que se faz a prova. Você tem que olhar a questão e já saber o que tem que fazer. Então, o método MPP, ele te dá poderes. É isso aí. O método, ele vai te dar Pode ter certeza disso. O método, lá no nosso curso do bombeiro, você vai aprender isso daí. Malandragem. O método vai te dar poderes. A ponto, ao ponto de você bater o olho na questão, ó, caramba, é isso aqui. Pois já sei. E já marcar. E, consequentemente, né, cara, você tendo essa agilidade, você vai ficar na frente aí de 95% dos concorrentes. Porque agora você faz parte dos 5%. É isso aí. Por isso que nós falamos, grupo dos 5%, que são os privilegiados, a galera que tem acesso ao método na íntegra. Você só vai ter acesso ao método no nosso curso, na íntegra no nosso curso. As aulas do YouTube, elas ajudam? Ajudam e muito. É muito melhor. A gente sempre fala isso. Nossas aulas aqui do, do YouTube, fazendo um comparativo aí, o mercado é muito melhor que vários né, cursos por aí, cursos pagos por aí, mas nada se compara ao grupo dos 5%. E daqui a pouco eu vou falar do curso para vocês. Marcão, fala logo. Calma, daqui a pouco eu falo do curso para vocês. Vamos lá. Próxima questão na tela. Ó. Só questãozinha cirúrgica que eu tenho certeza que vai cair na tua prova. Olha aí a próxima questão. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Calma, agoniado. Não pule as etapas. O primeiro passo é interpretar. E para interpretar, método 250 neles. Ó. Então, vamos lá. Em uma sala com 43 alunos, ó, sublinhar para interpretar.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 Três. Então, quantos gostam de ambas? Três. Então, gabarito, letra C. Marcão, não é possível. Eu não acredito que esse método funciona. Eu sei que tem alguns infiéis aqui, presentes né? nessa aula, né? que vão assistir a aula depois, né? vão pensar que é mentira. É, mostrei lá para vocês né, o resultado da Maria, mas eu sei que tem uma galera aqui que continua, né, ainda, ainda continua né, não acreditando no método. E para mostrar para você que o método funciona, coloquei aqui ó, mais um depoimento. Ó. Esse daqui né, eu me emociono sempre que eu coloco, que é do nosso aluno Elton. Né? Ele tinha muita dificuldade com matemática né, e ele sonhava né, entrar... Para a Polícia Militar do Estado de São Paulo E ele seguiu o método né? Comprou o curso Seguiu o método E o resultado está aí né? Ele assinando lá a posse dele Então esse, isso aqui é o nosso combustível E é isso que eu estou mentalizando Agora para você E como eu falo em todas as aulas Se você seguir o método Muito em breve eu estarei lendo aqui O seu depoimento Então vamos lá É aquele momento motivacional Nossa aula ainda não acabou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 e quero vocês na minha formatura. Agora, sou PM no estado de São Paulo. Então, é isso aí. Se você quer ter os mesmos resultados que a Maria e o Elton, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Não tem como, cara. Não há mais tempo. Não tem mais tempo, cara. O tempo é curto e você tem que tomar uma atitude. Ainda há tempo de você buscar aí essa farda ainda dá tempo, cara basta você acreditar porque olha o que nós oferecemos você vai levar um curso de matemática básica um curso de matemática um curso de raciocínio lógico tudo de acordo com o seu edital, tá? suporte, tira dúvida do aluno e mais quatro bônus exclusivos é isso mesmo você vai levar um e-book de matemática e raciocínio lógico com questões comentadas você vai levar um e-book de raciocínio lógico com questões comentadas o cronograma do zero ao gabarito e o último bônus é incalculável né? vamos te dar mais seis meses de acesso você vai levar um ano pelo preço de seis Marcão quanto custa tudo isso? Aí é a quantia de padaria. Se somarmos aqui todos os valores, seu curso sairia por mais de R$ reais. Só que hoje você vai levar tudo isso por apenas R$ 12,26,58. É isso aí. O curso já está com mega desconto e agora é com você. Se você tem interesse de sair dessa inércia e ser aprovado em poucas semanas no CBmerge, clica aí no link que o Júnior está colocando e matricule-se agora mesmo no seu curso. Legal? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, 021-9702-99, eu sempre esqueço, 443. Legal? Falar com o Júnior. Beleza? Você que está assistindo depois, colocamos o link aqui, na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, tem o link do curso para você comprar. Legal? Aproveite o valor promocional e adquira logo o seu curso. Beleza? Então, vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente brincar. Seguindo aqui com a vida. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Considere a seguinte tabela verdade. Com os valores lógicos que podem ser assumidos por duas proposições P e Q, aí todo mundo tá vendo aqui a tabela de acordo com a lógica matemática, os valores lógicos, deixa eu até eu sair da, ah, não tô em cima, não. Os valores lógicos correspondentes às proposições P ou Q que preenchem corretamente a última coluna da tabela verdade de cima para baixo são respectivamente então aqui não tem dúvida né é uma questão clássica né sobre tabela verdade é uma questão clássica sobre tabela verdade e para resolver essa questão você tem que saber a tabela verdade do conectivo ou por quê o Vzinho O Vzinho Equivale ao U tá? Esse V aqui É a representação simbólica Do conectivo ou. Então para matar essa questão Você tem que saber a tabuada do ou. Então vamos lá, sem rodeios O que, que diz a tabuada do ou? Tudo F Dá F Caso contrário, dá V tudo F dá F Caso contrário Dá V Então é exatamente isso aqui Esse cálculo, né, nós chamamos de cálculo sentencial né, É uma tabuada né? Fazendo uma analogia com a matemática É uma tabuada né? Tudo F dá F Caso contrário dá V Então eu vou usar isso daqui para montar a tabela Aí eu vou olhar aqui a primeira linha Ó V com V Aí eu vou analisar ali a tabuada Tudo F dá F Então vamos lá É tudo F? Não, não é tudo F Então o resultado é V Porque só dá F quando é tudo F Aí eu vou analisar a segunda, a segunda linha V com F Aí vamos lá É tudo F? Não Então o resultado é V Olha como é fácil Falso com verdadeiro. É tudo F? Não. Então, o resultado é V. A última linha. F com F. É tudo F? Sim. Então, o resultado é F. Então, analisando, seria V, V e F. Então, gabarito seria a letra C. Marco o V da vitória. E essa foi a nossa... Última questãozinha, não acredito que essa aula acabou. É isso aí família, finalizamos aqui mais uma aula para o bombeiro e eu vou deixar aqui um presente para você. Quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Entre para o grupo VIP do CBmerge, tá que daqui a pouco nós vamos disponibilizar esse resumo para você.